Estamos na véspera de Yom Kippur, um dia tão especial. Está escrito na Gemara, Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israel, Lifnemi até metaharim, Umim até eretrem. Frente de quem vocês estão sendo purificados? E quem está purificando vocês? Avichem Sheba Shamaim, A Kadosh E Hu. Rabbi Akiva fala e traz um passuk. Mikve Israel Hashem. Ma Mikve metaheret atmeim kachachadosh bochum metaheret Israel. Quer dizer, esse dia que Hashem está recebendo as desculpas do Am Israel, está perdoando os pecados do Am Israel, é como um Mikve. Como um Mikve está purificando os, as pessoas que são impuras, assim. Hashem está purificando e perdoando todos os pecados do Amo Israel. E a pergunta é, qual é a comparação entre Yom Kippur e entre Mikve? Por que Yom Kippur, o dia tão especial, está comparado com Mikve? A primeira explicação é, a gente sabe que o fato que a pessoa mergulha dentro da água, dentro do Mikve, Está totalmente dentro desse micve Isso vai purificar ele. Por quê? Tem uma água. Essa água é como uma mágica. O que ela está fazendo essa água? E a resposta é, quando uma pessoa está dentro da água, está exatamente como estava quando era um feto, dentro da barriga da mãe. Já que estava lá, estava dentro da água o fato que uma pessoa está fazendo chuva e é considerado como se fosse que ele volta para trás ele está renascendo de novo e mesmo que ele pecou antes agora é considerado que ele é como uma criança puro 100% por isso o mikveh é o símbolo de um Kippur por causa que o Yom Kippur também consegue fazer isso que a pessoa ele consegue renascer de novo. Isso é a primeira explicação. A segunda explicação, tem uma Mishnah em Masechet Kelim. Masechet Kelim fala de tahara e Está escrito lá na Mishnah que todos os animais que estão na terra têm uma impureza. A gente sabe, normalmente, um animal kasher precisa de uma shkita, se não tem Shritá, então quando ele vai morrer, vai ficar também impuro. Mas, todos os animais, os peixes que estão dentro da água, é considerado tarro puros. A gente sabe que não precisa de Shritá, é tudo considerado tahô. Mas, a Mishnah está falando de uma coisa. Tem um tipo de peixe, que é o leão marinho, que esse peixe, esse animal, não é tahô. Por quê? Porque quando ele está fugindo, alguém atrás dele precisa fugir, ele foge lá para a terra. Ele não fica dentro da água. Já que ele foge para a terra, já é considerado um animal da terra. O animal da terra, a gente falou, que é impuro, é considerado também. Mas a gente aprende através daqui uma coisa muito importante. O que define a pessoa? Não é onde ele vive, onde quando ele tem uma dificuldade, então onde ele foge. Onde ele foge, isso que é considerado. Já que esse leão marinho ele foge para a terra, ele é um animal da terra. A mesma coisa, uma pessoa pode o ano inteiro, pode estar longe, longe dos mitzvot, longe de Hashem. Mas chega em Yom Kippur, e nesse momento... A gente está vendo como o Am Israel quer ser escrito e selado dentro do livro da vida. E nesse momento difícil, que dá medo, a gente está vendo onde ele foge. Onde ele vai, todo mundo vai para a sinagoga. Isso mostra que a essência de cada judeu e judeu está perto de Hashem. Então isso mostra que mesmo que estava longe o ano inteiro, nesse momento ele vai na sinagoga, vai rezar, vai se conectar com Hashem. Isso mostra quanto ele tarou. Então isso é o ponto, quando a gente fala de Mikve, a gente sabe que a água, como a gente falou, é o símbolo da pureza. A gente fala, olha, o Am Israel, a Shrech Israel. Vocês precisam ficar felizes, porque nesse momento de Yom Kippur, todo mundo vai para a sinagoga. Foge para a sinagoga, vai até a sinagoga, vai se aproximar. Isso mostra como cada judeu e judeu tem um grande potencial dentro dele. Ele pode sempre crescer. Então, por isso esse dia de um parece como um mikve, como água, que aí todo mundo vai lá e foge e vai se aproximar para o um lugar mais puro. E assim a Kadosh Baruch considera essa pessoa nesse momento que ele é um Baal, Ele quer se purificar. E Hashem vai purificar ele. Então. Verdade. para Só para entender isso. Tinha uma vez. Um rabino. Que estava viajando no avião. no lado dele. Tinha uma mulher que não parecia judia. Mas não era tão religiosa. E estava vendo que essa mulher. Ah, muito viciada com os filmes, estava aparecendo lá no, na tela e não estava vendo nada, quase não comendo nada, totalmente um filme atrás do outro, totalmente lá. E de repente o capitão do avião está anunciando que vai ter turbulências, mas essas turbulências vão ser muito, muito, muito duas, o avião vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, Nesse momento a mulher está ouvindo isso, ela fica assustada, ela desliga a tela. Aí nesse momento ela está procurando, ela está vendo o rabino fala, é verdade você é um rabino, certo? Fala, falou, sim, sí, sim, sí, eu sou rabino. O que, tá, o que aconteceu? Olha bem, você tem uma sinagoga, certo? Sim, sí, eu tenho uma sinagoga. Então ela tira lá uma caneta, um cheque e faz um cheque e cá para a sinagoga. Aí o rabino entendeu, olha, como eu vi essa mulher totalmente viciada com filmes, mas de repente quando tem essa situação que, que dá susto, dá medo, o que está acontecendo? Ela foge para onde? Não para ver mais um filme para se acalmar, ela foge para fazer uma mitzvah, ela foge para fazer uma coisa boa. Isso é o grande segredo do Amisrael. A terceira explicação por que Yom Kippur considerado como Mikve? Vamos aprender isso. A gente sabe no Minchad Yom Kippur a gente está lendo sobre Yonah Navi. Yonah era um profeta que Hashem deu para ele uma missão de ir para uma cidade que chama Ninve para repreender as pessoas para essas pessoas vão fazer chuva. Ele tinha o um motivo dele. Ele tinha medo que essas pessoas que não eram judias, então vão fazer chuva. E nesse momento os judeus não estão fazendo chuva, vai ser uma coisa contra o Am Israel. Então ele não queria ir, repreender e fazer chuva para essa cidade de Nínive. Então o que ele está fazendo? Vai e mi lifnei Hashem. Ele está fugindo de Hashem. E aí está indo no barco para ir para uma cidade de Tarshish. E nesse barco a gente sabe a história. Ou começa uma tempestade, precisam jogar Yonah dentro da água e tem uma baleia. Ele fica dentro da baleia e está rezando para Hashem até que ele vai lá. Chegar para fazer a missão dele no ninve. E a pergunta é, o que quer dizer vai vrach milifne Hashem? Ele fugindo de Hashem. Mesmo uma criança não pensa de fugir de Hashem que nem pode nem é possível isso de fugir de Hashem que ele fugiu de Hashem a resposta é a seguinte tem uma situação na vida que está difícil vamos dizer Shalom Bait educação dos filhos tem uma situação que é difícil que precisa resolver uma coisa mas, o instinto do ser humano, em vez de resolver, de tratar o a problema, o que está acontecendo, ele foge disso. Ele vai para o lugar mais confortável. Foge para o celular dele, foge para assistir uma coisa, foge para sair, foge. tem vezes que foge para beber. Tem, então, esse, essa coisa de fugir, por quê? tem uma situação que é difícil. Mas, o que está acontecendo? No final das coisas, ele pode fugir para um tempinho. Mas a situação, as problemas não vão se resolver. Estão aqui, esses problemas. Somente estão agravando. Ele está achando, está fingindo que ele resolveu uma coisa, mas ele não resolveu nada. No final, as coisas somente vão ser pior. E vai chegar o momento que ele vai precisar Resolver e não deixar para depois e não fingir que não aconteceu nada. Yonah Navi, ele era, a gente sabe que a profecia era somente em Eret Israel. Yonah Navi ele sabia que se ele está saindo de Eret Israel, Hashem não vai mais fa falar com ele. Então ele não queria que Hashem vai continuar a falar com ele. Tinha medo de Hashem. Vai falar, ele está indo para outro lugar. Então um pouco fugiu, fugiu de Eret Israel. Fugiu da missão dele. Fugiu de Hashem, mas Hashem está dentro dele, não adianta. Se ele tinha um motivo por que não ia ir para Nidve, precisava rezar para Hashem. Hashem, olha, talvez não é bom de ir para Nidve. precisa resolver. Precisava tratar do que, da problema que ele tinha. Não poderia fugir disso. Então não é que fugir de Hashem. O ponto é de fugir que o Yonah Navi ele não queria agora que a Hashem agora vai ficar falando mais. Vai ficar falando, vai ficar falando. Queria ir para o conforto. Mas no final das coisas. A Kadosh Baruch Hu, ele apareceu lá no barco. Na tempestade, na baleia. A Kadosh Baruch Hu fica em todo lugar. No final, o problema ficou pior do que estava antes. E aí quando o problema fica pior... Precisa resolver, precisa rezar. É isso que aconteceu. Ele acabou de rezar somente dentro da baleia. Ele achou que se ele vai cair, se ele vai agora ir, no início, ele estava no barco. Começou a tempestade e ele foi dormir. Então, segunda vez que ele está fugindo do problema. Aí fica lá o capitão falar para ele: Malekhan Irdan, por que você está dormindo? E depois disso, fala: me joga lá no mar, achou que vai resolver com isso, mas não resolveu, no mar vai para o baleia, no final precisava rezar para Hashem, a mesma reza que precisava fazer já no início, quando estava lá no porto, poderia já resolver, é isso o ponto de Yom Kippur, não sabes falam que Yom Kippur, tem escrito o dia mesmo pode perdoar para a pessoa, por quê? Porque o dia? Posso entender até chuva pode perdoar para a pessoa? Mas o dia mesmo, o que quer dizer? Quer dizer que a pessoa entende que hoje não tem mais outro dia. Não tem onde fugir. Precisa ficar 100% dentro de minha vida, refletir o que eu posso melhorar. Preciso ficar 100%, não tem onde fugir. Esse é o momento que precisa decidir ficar dentro e não sair. Exatamente. O que simboliza o mikve? O mikve é uma pessoa que está dentro do mikve, um pouco saindo do mikve, em quantidade do que não está dentro do mikve. O mikve pode purificar a pessoa que está 100% dentro da d'água. 100% aí que o mikve pode purificar. Isso é o momento. O momento de não fugir para outras coisas. De saber exatamente, de falar onde temos pontos fracos. E aí de começar a resolver mesmo, de tratar mesmo, e o dia, nesses dias, o dia de um kapur para resolver, para tratar e para decidir para pegar um caminho novo. Isso é o ponto de um kapur que ele é considerado como mikve. Então só voltando, primeira explicação, mikve é como se fosse dentro da barriga da mãe. Um nascimento de novo. segunda a explicação, o micve, a água que é pura, que tu que o um judeu, ele foge lá para esse lugar de pureza. Ko, ele foge lá, ele vai lá para a sinagoga. Tem um piut que fala assim: Ani evrach mimecha elecha. O dia de, Kippur, de um que pôr num lado, a gente. A gente quer fugir, a gente não não quer mesmo ficar dentro dentro desse tratamento. Mas no final a gente entende, não tem onde fugir. É o momento de decidir, é o momento que a gente tá se se conectado mais com Hashem. Entende que temos uma essa grande oportunidade que Hashem deu para a gente. Então a gente pega essa oportunidade e Bezrat Hashem se purificando e ficando cada um de nós uma pessoa melhor, cada um de nós entender quais são os pontos que ele precisa trabalhar, e assim com isso começamos esse ano com eh, tahará, com coisas boas, é assim que Hashem vai selar a gente, todos nós, todo o Am Israel para Chaim Tovim, Chaim Shel Parnassah tova Chaim Shel Aliyah, vida de crescimento, Bezrat Hashem, quando a gente vai estar sempre em crescimento, isso que vai garantir, que a gente nunca vai cair mais.